Boa noite Bom, eu estava pensando aqui em falar em rápidos 20 minutos, a abordagem na qual eu me sinto um pouco mais seguro que a abordagem do, da conjuntura institucional né? claro que eu não tenho a vivência intrapartidária da militância, da gente veio de fora então vou falar mais assim como um membro do Ministério Público, professor de Direito cidadão que vê essas coisas por dentro da institucionalidade e que vê o partido por fora dele. Eu, eu acho que é importante a gente na é, minha visão não perder de vista uma coisa. Tudo o que está acontecendo aí em termos de em termos de comportamento do Ministério Público Federal, Polícia Federal, Justiça Federal, Controladoria Geral da União, Mídia, eu acho que é, é, nós precisamos entender que isto é uma reação. Acho que é importante ter isso presente. Não é... No ver um contexto de normalidade, de naturalidade, em que o Ministério Público Federal começa a atuar, a Justiça Federal, a Polícia Federal e tudo, e tudo funciona naturalmente. Eu acho que as condições são uh, muito tensas, atípicas, porque na verdade todo esse conjunto de atuação é uma reação. Eu acho que Interessante ver que, que as pessoas tenham isso bem claro. Porque uma coisa é a ação da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, da Justiça Federal, da Contralia Geral, da mídia, etc. Outra coisa é a reação. São coisas diferentes. E quando você age, naturalmente, as coisas funcionam mais normalmente. Quando você tem comportamentos reativos, a tendência é que seja mais agressivo, porque você está reagindo e dando resposta ao que está te agredindo. Normalmente é isso que acontece. Né? A força da ação provoca uma reação e essa reação é sempre o resultado de uma provocação. Então, quando a gente é provocado e reage, é diferente de quando a gente reflete, pensa e, e toma as decisões para agir naturalmente. Então, acho que esses órgãos oficiais, a imprensa, os órgãos públicos e privados, estão reagindo. E quando você reage, então, as condições, temperatura e pressão, normalidade, são bem diferentes. então reagindo aqui. Qual é a ação que tem provocado essa reação? Eu acho que a gente não pode perder de vista nunca o papel do PT e do seu líder maior que é o, o Lula. Né? Que foi, como todos sabemos, o um operário que fundou o um novo sindicalismo lá no ABC, nos anos 80, que recolocou a classe trabalhadora no cenário político, algo depois do regime militar. É, e fundou não só o, o Sindicato de São Bernardo, mas depois o Sindicato do ABC, região, e o novo sindicalismo no país hoje. E isso é uma tarefa uma tarefa tão grande quanto perigosa num país como o nosso. Você mobilizar a classe trabalhadora e mobilizar com essa intensidade, com essa competência. A ponto de nós podermos dizer, olha, a partir de 1980 temos no Brasil o que a gente chama de um novo sindicalismo. Junto com ele, o Lula também foi responsável pela fundação do PT. Um partido que tem hoje mais de um milhão e meio de filiados com base no sindicalismo, com base no movimento trabalhista, nos movimentos sociais, nos setores da igreja, dizer, profundamente arraigado no campo popular. Isso também é uma provocação para as elites, para a classe dominante, para a ordem é, instituída há séculos. Isso, é uma, isso, é uma, isso, não fica, isso não fica sem reação. É, o PT e, a, e a, o novo sindicalismo e o seu líder tiveram um papel fundamental na resistência ao regime militar, na redemocratização do Brasil. Isso também é outra, é outra provocação. Isso também é uma mobilização, uma, uma um movimento que, que certamente provocaria algum descontentamento é, por parte daqueles que sempre tiveram um monopólio do poder e um o monopólio da, dos projetos de poder e de governo no Brasil isso não é um problema logo ali também o PT juntamente com seu líder máximo fizeram a mobilização pelas diretas já é importante lembrar que o Lula por exemplo, além de ser o sindicalista que fundou o, o, o novo sindicalismo fundou o PT foi também deputado constituinte e junto com esta mobilização pela democratização do país, o PT e as esquerdas faziam também uma resistência ao desmonte do que a gente chama de estado do bem-estar social, nos anos 80, que depois viria a ser completamente desmontado nos anos 90 com as políticas neoliberais, do Itamar Franco, já com o Fernando Henrique Cardoso no Ministério da Fazenda, e depois nos dois mandatos do Fernando Henrique Cardoso. Quer é dizer assim que, é, veja o respeito, né, em que a esquerda, o PT e o Lula foram mexer, fundando o novo sindicalismo, o maior partido de esquerda no Brasil, resistência ao regime militar, mobilização pelas diretas já, participação popular e oposição ao desmonte do Estado com políticas keynesianas ou do Estado do bem-estar social. É, isso é uma tarefa, e é cool, e é imensa. Aí se nós imaginarmos que esse partido chegou à presidência da República com um, um presidente é, oriundo das classes populares, trabalhador, um nordestino, migrante, pobre, sem curso superior. Se nós imaginarmos que ele se rebegeu, se lembrarmos que ele fez a sucessora, se lembrarmos que fez a sucessora novamente, é muita coisa para que o status quo, o status os donos do poder, aceitem passivamente. haveria uma reação em algum momento. Isso é uma coisa, eu acho, perfeitamente previsível. Quando o BT toma o poder... Uh, e começa a implementar um projeto que eu chamo assim de democrático popular e agora desenvolvimentista inclusivo, com alguns traços da era varguista, né, do nacionalismo varguista, defesa do patrimônio do Estado, do patrimônio público, etc. Quando o PT imprime esta, esse projeto, né, de inclusão, veja, não é pouca coisa dizer que 60 milhões de brasileiros, duas argentinas, uma Espanha, é, ascenderam socialmente, um saiu da fonte, passaram para a chamada nova classe média. Você fala um negócio desse? É uma coisa absurda. Por aí você põe, e tudo isso, veja, meu bem, com a, a liderança né, decisiva do Lula, para ver a estatura, né, desse líder popular que tem reconhecimento no mundo inteiro, hoje é disparado, popular, é a maior líder popular, importante. Né, é uma coisa provocadora, é insuportável. Eu penso para o Fomos do Poder, não há dúvida de que o Brasil foi se transformando eh, por força desse projeto democrático, popular, de poder, levado avante pela esquerda brasileira com a liderança do PT, cujo líder era então sabemos o líder por Lula. Acho que esse contexto é, reclamava uma resposta, a resposta da direita, daquilo que a gente chama as forças conservadoras, as forças reacionárias, etc. E a resposta veio. A resposta veio e eu acho que ela que ela está aí né, nesse momento e é uma resposta eu ver, a altura, porque, o que a esquerda brasileira fez nesses últimos 12 anos era algo que não ia ficar sem chuva, não ia ficar sem resposta. É, é uma, a resposta veio é, tão forte quanto foi a ação da esquerda no Brasil. Aí nós. nós começamos a perceber pouco a pouco passo a passo aquilo que todo mundo fala inclusive os líderes do PT e tal o, o tal fortalecimento das instituições de combate à corrupção notadamente contra o controle Geral da União o MP Federal, a Polícia Federal a Justiça Federal as ações desses órgãos aumentados no último governo do Fernando Henrique Cardoso parece que a Polícia Federal fez 20 inquéritos no primeiro ano do Lula tinha quase 1.800. uma coisa. Uma coisa o Lula ele costuma dizer: olha, isso é uma virtude nossa, foi nós que aparelhamos a polícia, prestigiamos a independência da polícia, a autonomia da polícia federal, do Ministério Público Federal, da Justiça Federal, etc, etc. É verdade. Não é mentira. Mas eu penso que essas instituições estavam também de olho, se fortalecendo, e estavam de olho em alguma coisa que, que, que precisava ser reprimida Não é assim só um fortalecimento vegetativo, natural. A democracia no Brasil está se arraigando, a democracia está criando musculatura, a democracia está se, se consolidando e, portanto, esses órgãos naturalmente vêm uh, se fortalecendo e a nossa tal normalidade institucional vai funcionar, esses órgãos com plena autonomia e tal. O que nós estamos vendo? É que não é bem assim. Até, no, até é, no começo do governo Lula, o Ministério Federal não era nada. Os procuradores federais que hoje estão aí tocando essas ações, essas investigações, eles podiam advogar enquanto instituição, era uma instituição pouco institucionalizada. Era uma mistura de procurador com advogado, quer o Ministério Público Federal não tinha aquele perfil institucional que ele tem hoje. E aquilo foi sendo, acho que, naturalmente, criado. Claro que os governos do PT favoreceram isso, mas ainda não sei se poderia ser diferente. O PT, de fato, respeitou essa autonomia, apoiou, a Justiça Federal renasceu, Uh, sobretudo depois dos governos do PT porque a justiça federal, como todos sabemos, foi criada na justiça, na, na, no regime militar e ela foi criada no regime militar com uma função específica, julgar os crimes contra a segurança nacional a justiça federal que está aí hoje abalando a república tem essa origem, digamos assim entre aspas esta origem uh, direcionada a competência dela era é esta. Esta era a função. Servir ao regime militar naquele momento. Eu não é uma origem não lá, tão, é. tão nobre. Não é? eu, dá para dizer isso. Estou sendo um pouco exagerado talvez para ser didático. Não dá para desqualificar a Justiça do Federal. Isso é estupidez apenas então, querendo dizer que ela nasceu neste momento problemático, com uma função problemática que era é julgar os fins contra a segurança nacional, e que só renasceu só renasceu muito depois coincidentemente ou não com a chegada da esquerda no poder, o PT não chegou no poder só com o mundo, né? com o soberano as prefeituras capitais, estados etc, estava chegando e esses órgãos estavam se fortalecendo o PT se jacta de ter criado as condições institucionais para que esses órgãos uh, se desenvolvessem, se fortalecessem e tal, está certo, né? tem esse mérito, mas uh, aí nesse ponto eu, eu, eu vou falar isso aqui dentro do PT, depois por isso que eu fico mais interessado com a segunda parte, que é o vírus. Né? Eu acho que aí, neste ponto, era preciso ter percebido uma coisa: que os órgãos estavam se fortalecendo, se arraigando, se desenvolvendo, ganhando autonomia, sendo prestigiados, etc., etc., para investigar um contexto político atravessado pela corrupção do financiamento primário de campanha, onde o PT estava atuando. Então, quer dizer, você pode ser lá, eu fortalecer esses olhos para investigar o próprio partido, a nós próprios e tal. E isto é uma virtude. Mas precisava ter uma clareza maior naquele momento, sei lá, a gente pode estar criando um adversário perigoso, com uma tarefa nobre, honrosa, que é moralizar o país, etc. Um discurso honroso. Naquele momento, de fato, a meu ver, aconteceu isso porque aquelas instituições não eram instituições assim é, é, instituições é, é, desideologizadas neutras, independentes sem tendências políticas não eram instituições assim, digamos é, asséticas eram instituições que já estavam atravessadas por uma ideologia política que a esquerda precisava ter percebido. Claro, não tinha como não prestigiar, etc., mas é, isso de fato foi um, um momento problemático. Quer dizer, a, a esquerda no poder criou as condições para o fortalecimento dessas instituições que vinham, depois, com um, um viés ideológico, para cima da esquerda. Quer dizer, é como se você tivesse alimentado um adversário. Em algum momento isso não precisava ter sido. Entendido de uma forma um pouco mais, não sei se era possível naquele momento, mas já era possível perceber o perfil ideológico dessas instituições, de promotores estaduais, promotores federais, juízes estaduais, juízes federais, dos, dos uh, policiais. Quer dizer, o perfil ideológico de, uh, dessas carreiras é nitidamente um perfil de direita reacionário e, portanto, anti-esquerda, anti-PT. Não digo que não se devesse fortalecer esses organismos, mas era preciso ter tido, acho, um cuidado maior com aquilo que... que ou com aquilo que as lideranças do PT chamam, os erros do PT. Era, eu penso que era preciso ter ali um, um cuidado maior com, com isso. Né? Vocês poderão falar melhor, mais legitimidade, mais autoridade sobre os pais do PT. Eu vejo de fora, não fico aí falando sobre os erros do PT, porque já tem muita gente para acusar a esquerda e o PT, o Lula, etc. não sou eu por encrossar isso, mas acho que internamente, eu vejo que o Lula frequentemente propõe isso, olha, precisamos refundar o PT, rever os erros, rever isso, conversar, etc, etc, para evitar erros no futuro e tal, porque houve erros. Não adianta negar isso. E, e naquele momento em que essas instituições estavam crescendo dava para perceber que uma hora elas cresceriam assim, não PT Isso era potencialmente algo imperceptível. Aí, eu sempre que deu uma aceleradinha para... Você me deu 20 minutos, já estava é mais um Aí, veio o fator Roberto Jefferson. O kamikaze do Mensalão. E aí, levanta toda aquela... Hein? Foi? Não, que agora recentemente disse que não é bem a história como ele te teria contado inicialmente é. Se desmentir. É. E possibilita então a restauração daquela investigação sobre tal mensalão. E quem é que vai investigar o mensalão? Essas instituições todas aí que têm esse viés de direito reacionário e conservador e que evidentemente ia fazer uma investigação e uma atuação seletiva ou uma atuação tendenciosa naturalmente tendenciosa não de muito para que isso acontecesse aí é, é que eu penso que a mídia brasileira também não vou perder tempo, falando do perfil da mídia brasileira são entidades privadas são, são corporações capitalistas de direitos né? não precisava falar isso Aí é que a mídia a mídia uh, aproveita né, esta, a, o mote né, da moralização do país e vai para cima da esquerda. Nesse momento, uh, ali no, no meio-salão, é possível perceber uma pressão da mídia sobre o Poder Judiciário e sobre o, o Supremo Tribunal Federal. O ministro Celso de Mello, aqui em São Paulo, disse mais uma vez, expressamente, que ele nunca tinha visto. Tanta pressão da mídia sobre o tribunal, como no caso do Mensalão. O Mensalão foi o então, um processo mais midiático da nossa história e, os, os a meu ver, os ministros do Supremo ficaram emparedados. Só tinha um resultado no Mensalão, condenação ou condenação. Não tinha outra, ninguém esperava julgamento. E onde o resultado só pode ser um má julgamento? Só faz sentido falar em julgamento quando os resultados podem ser diferentes, condenação ou absolvição, mas quando se espera um só, não, uh, não há julgamento. O que há é um verdadeiro tratamento, um linchamento, ou apenas uma atuação da, da lei sem julgamento. E acho que é essa manipulação da mídia sobre a opinião pública e a pressão direta sobre o Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, deu todas as condições e deixou, por exemplo, o Joaquim Barbosa, que era é o relator da nação penal 1970, bem à vontade para dar a extensão que ele deu ao tal conceito de, do domínio do fato. Uma novidade entre nós. O próprio autor do conceito alemão, Klaus Roxin, que teve aqui e disse, olha, deram uma elasticidade muito grande para o conceito aqui. E essa alteracionalidade do conceito possibilitou a condenação de Lideranças históricas do PT. E o, o, o Joaquim Barbosa tá vejo bastante à vontade para uh, levar a efeito esse conceito do domínio do, do fato e atingir as lideranças do PT, como de fato atingiu a opinião pública. E grande parte também da comunidade jurídica, onde eu transi, eles ficam com a sensação do seguinte, olha, depois do mensalão, nós passamos a conhecer a isonomia penal. Todo mundo, não é só pobre, que vai para a cadeia. Até os grandes políticos poderosos vão para a cadeia. Essa seria, por assim dizer, a herança do Joaquim Barbosa, que até estava credenciando o Joaquim Barbosa para ser candidato a dois da República. A gente que moralizou o país tal. logo em assim, seguida viu que, que isso era de fato uma uma versão uma sensação uma ilusão é? que a mídia uh, uh, manipulava cotidianamente e com alguma alguma competência mas essa herança do mensalão do Joaquim Barbosa possibilitou o surgimento do fator Sérgio Moro a gente fala no um tal efeito Papuda, a herança do Messalão, a herança do Joaquim Barbosa, mas surge a figura do Sérgio Moro, que não tinha tido o mesmo sucesso lá, não, com o processo do Banestar nos anos 90, lá no Paraná. E que era um moço, como todos que estuda é, o combate à corrupção, escreveu até livros e muitos artigos sobre isso, se impressionou muito com a operação Mãos Vim, para a da Itália, e alguém que se deixou convencer o seguinte: olha, o Poder Judiciário, para desbaratar e combater a, a corrupção, precisa atuar em dobradinha com a mídia. Tal como ocorreu na Itália dos anos 90, com a tal operação humano Político, a, a mãos limpas. E o próprio Sérgio Moro já escreveu isso expressamente, dizendo: olha, a tática é a seguinte: você faz vazamento, ele disse isso, informa a imprensa, a imprensa divulga, predispõe a opinião pública, atemoriza os possíveis investigados, decreta a prisão preventiva e o É uma estratégia que os juízes utilizaram na Itália e que convenceu o juiz Sérgio Moro, que responsável pelo Petrolão. Quer dizer, é assim, que, é assim que tem que atuar. Só que é um problema. O processo Mãos Limpas na Itália é um processo legítimo, porque não era partidário. Ele pegou os dois grandes partidos, o socialismo Democracia e Cristã. Você viu depois o surgimento pelos Berlusconi. Mas era um processo, um, um, não era um processo tendencioso. O, o, o processo do Petrolão, o processo das eleições, tem um recorte. Qual recorte? A esquerda para cá, do PT para cá. E o argumento é pragmático: é se vai investigar os governos passados, ele não vai pegar nada a gente pega agora e limpa daqui para frente e isso seduz muita gente. Ou então, nós não conseguimos fazer nada sem punir ninguém. Nós só vamos pegar um, um Judas né, para pagar por todos daqui para frente. E, e esse argumento é um argumento que, que seduz. Né? E o, o juiz Sérgio Moro está claramente utilizando o poder da mídia, a manipulação da mídia, numa dobradinha, às vezes até meio escandalosa, Veja que ele recusou a medalha de, como chama a medalha? da pena? Um mérito. E aceitou o prêmio de personalidade do ano da Globo. Quer dizer, você vê que ele tem um lado. Ele tem um parceiro. E ele diz isso expressamente no trabalho, em que ele escreveu. Então, eu fico pensando, é legítimo que instituições oficiais tenham identidades privadas, como a mídia, o seu parceiro é, atuando complementar mídia, aí é um problema. Ou seja, é como se o Poder Judiciário estivesse convocando a mídia para ajudar o Poder Judiciário a distribuir justiça, ou a aplicar o direito, efetivar o direito. Então, não, não vou te falar que a mídia tivesse um, um papel desse. Mas o fato é que há uma grande manipulação nesse sentido e o juiz Sérgio Moura tem sabido lidar com isso até este momento, até a primeira instância. Você vê que o sucesso das delações é um sucesso tão doce, o número de prisões, o número de delações, e ele está convencido de que ainda prendeu pouca gente. A Itália prendeu muito mais, obteve muito mais delações, etc. E, portanto, é um juiz obstinado nesse caminho. É, complicar um pouco mais todo esse cenário que era o JT, né? eu tenho que repetir isso é, eu vou dizer uma coisa que eu não digo lá fora quando eu falo o nono não gosta que eu diga isso Eu acho gigante. Eu acho que vai ter que demorar muitos séculos para um outro brasileiro fazer o que o cara fez. Né? Sair do Nordeste, encontrar um pai alcoólatra no Guarujá, que complicou mais ainda a vida deles, a mãe pendurada de filhos, tudo dar errado aquilo, virou um metalúrgico virou sindicalista, fundou um novo sindicalismo, fundou o maior partido de esquerda do Brasil, chegou a presidente da República duas vezes, fez o sucessor duas vezes, lutou pelas diretas, já o seu posto de militar foi preso e está aí à frente nas pesquisas para voltar em 2018 de ter um reconhecimento mundial, 27 títulos, honores, causas, sem ter curso superior, o homem que mais Fundou eh, universidades públicas no Brasil e campi na universidades públicas já existiam, sendo um homem um, um, um que não tinha curso superior, nele é o vice dele, o Zé o, o Quer dizer, acho que ele vai passar séculos assim para a gente ver uma outra personalidade com essa estatura. Aí, como eu sou um romântico incorrigível, eu acho que. Eu acho que. E seria é capaz. Com muita gente, pôr uma fotografia do Lula do, na cabeceira da minha cama. Não sei quem vai fazer uma coisa dessa, incluir 60 milhões de brasileiros, não. Né? É, elevar cinco vezes o PIB do Brasil, trazer de 12a economia mundial para o posto, de sétima economia mundial, reservas internacionais, 370 bilhões de dólares, quando um o Fernando Henrique deixou o governo devendo, um negativo, porque ele tem que pagar o FMI, estava devendo, era o dinheiro do FMI que estava lá nas reservas internacionais. Quer dizer, o que fez um, um escarcel desse? Eu acho. Depois de falar tudo isso, eu não vou falar nada mais sobre Eu, eu, eu como eu dizia, sou um visionário incorrigível. Eu acho que tem algumas coisas que a gente acaba... Acaba... Algumas coisas que a gente acaba... Eu não sei falar disso sem... Isso, né? Porque... Pode falar, né? Eu, se eu fosse o Lula, cara, eu dava aquelas palestras milionárias e até aumentava o cachê, e passava para o um Instituto Lula, assim, lá, tirava o Pro Labori dele. Se os filhos dele, não tinha aquelas empresas lá. Eu não, ia, eu não, eu não teria, sinceramente. Você, você pode até fazer a seguinte conta. Lula dura 27 milhões de dólares em quatro anos. Você divide lá o, o, tantos meses, tira um posto de renda, o que põe no estudo Lula, e ele vai passar a ganhar assim um quinto do que ganha o Neymar. Ou oh, menos do que o salário de um jogador decadente como o Luiz Fabiano, do de São Paulo de Futebol Clube. Mas eu fico lembrando uma frase do. do Pepe Murrique, ele falava assim: olha, cara, quem gosta de dinheiro tem que ser empresário. E quem gosta de política tem que ser político. O patrimônio Lula é político. E eu estou esperando que, que venha essa contabilidade e olha, tá aqui, porque o próprio Murrique dizia assim: olha, eu não posso ganhar muito mais do que os trabalhadores, que eles vão me ele perder a confiança em que eu é igual a eles. E eu estou querendo que o Lula faça voto de. De vida franciscana, de vida. não é isso, não é isso. Creio que o Lula não perca nunca a sua condição de igual e que ele não fique andando muito com os inimigos. Com esse bumbai que traz para dentro de casa, frequenta a fazenda, não precisa disso aí, cara. O patrimônio do mundo é outro. Tanto que ele, Lula, está nesse momento fazendo um movimento, um movimento inverso. Você vê que ele está indo para as bases. Ele está indo para as bases, ele, tava, ele deve estar tá percebendo que andou dormindo com o inimigo. 2 milhões lá daquela Maltonio lá, não, não, não pode, eu acho, para a empresa do filho do Lula. Tá bom, trabalhou, vamos provar. Eu acho que é, é preciso perceber o seguinte, estão esperando, chegando perto do Lula para dar o um bote no domingo do fato. Você tem que chegar no filho e chegar o Gilberto Carvalho. O, o próximo é o bote do que livro Fato. Se pegar um batãozinho na cueca, vai dar Domingo Fato para o senhor Lula. Vai reverizar o Lula em 2018. Eu acredito que isso vai acontecer, porque não tem o tal batom na pele, desde o Marechal o Deodoro, o Floriano Peixoto, para cá. Ninguém chega para conversar essas coisas com o presidente da República. Talvez então, é, não vai ter conversa, se tiver uma relação é, é a palavra de um contra do outro. Não, acho que não, não, não vai, não pega. Pode sair chamuscado, porque tem a manipulação da mídia, etc. Então depois não precisa tomar cuidado. Além de ser honesta é como a mulher de César, você parece ser honesto. Não basta só ser. Então veja. Eu não estou levantando uma acusação contra esse gigante que eu acabei de, de pintar aqui. Eu estou apenas romanticamente querendo que ele fosse perfeito. Ou que ele fosse que conta voto conta o patrimônio político etc, deixa o dinheiro dos outros o candidato mais dizia, esquerda não mais conta direito o dinheiro dizia direita precisa acho que manter esse, esse cuidado né? essa, essa cautela porque esses órgãos todos estão aí para pegar a esquerda para pegar o Lula e inviabilizar em 2018. Você junta isso A crise econômica mundial, até 2007, 2008 para cá, tem nada a ver com os tais propalados erros da Dilma, essa besteira toda, uh, e o enfraquecimento da Dilma. E daí você junta uma certa mobilização popular, que já está esfriando, a gente está vendo, né? já teve pior. Isso tudo pode ser o um ingrediente que derruba as grandes aeronaves. Porque, então, em todo acidente aéreo grave sempre há uma convergência de fatores. Então você pega esses órgãos de investigação que estão uh, atuando às vezes de forma truculenta, eu, eu acho que, que tem muita prova ilícita, hein? eu acho que tem muita violação do chamado devido processo legal de direitos e franquias constitucionais que tornaria muito processo desse nulo, mas não sei se o um se com a pressão e a vigilância cotidiana da mídia, o poder judiciário terá essa independência. O judiciário, o supremo maior corpo do país não teve independência para jogar o mensalão. Quando o, o, o, agora há pouco o habeas corpus do, do Marcelo Aldebrecht foi para o ministro Joaquim Falcão do STJ, a mídia já descobriu o um telefone do Marcelo Odebrecht no celular do, do Joaquim Falcão a veja da semana passada traz uma matériazinha, uma tarjinha na, na capa, dizendo que o teorista Vaz que frequentou a mesma festa de casamento onde estavam pessoas acusadas do petrológico a mídia está passando o seguinte sinal, se olha, estamos de olho em vocês e aqueles que têm uma independência maior lá no e que poderiam julgar com uma autonomia, alguma isenção ou sem truculência ideológica estão policiados pela mídia. E isso é uma coisa que eu também nunca vi. Eu teorizo a foi num casamento, tinha alguns envolvidos lá e já estão dizendo, olha, vê o que você vai fazer. no casamento. Ah, <risos> <risos> <risos> <risos> então, precisa ver com quem é. Isso é aquilo que eu estava falando. Né? Precisa ver com quem é. Não dá para encostar em todo mundo. É, é, é claro que ele, a gente está na democracia burguesa, a democracia financiada pelo poder econômico, se o PT quisesse fazer tudo o que realizou no Brasil, tinha que fazer esse jogo. Não estou não dizendo que não. Tá? Eu não estou julgando isso. Estou apenas dizendo que é um jogo perigoso. Você gosta muito na burguesia e a burguesia fede. Você tem que ter cuidado, porque ela vai em algum momento te, te atingir. O cuidado tem que ser redobrado. Eu estava falando com o Franco. O Fernando Henrique faz palestra e cobra quanto ele quer. Ele pode, ele é da direita. Ele pode, ele, o Bill Clinton, o Fernando Henrique, eles podem fazer. O Lula pode fazer e deve, e deve cobrar muito mais. Ele não pode baratear as palestras dele. Parece o Fernando Henrique hoje ninguém paga nada. Uh, o Lula tem que cobrar muito. Tem que cobrar muito. Só que eu penso que esse, esse é, tem que ser uma causa também. Grande, ser mantida, a gente entende. Essa prestação de informação fica é fácil. Eu só tenho medo. É da manipulação dessas coisas. Num terreno fértil, uh, de uma opinião pública, a meu ver, até exposta a, a se posicionar contra os governos democráticos, populares dos anos 80 para cá. Eu tenho a impressão que, uh, de alguma forma, uh, a risco, a nossa institucionalidade está problematicamente pré-disposta a reprimir, varrer o cenário político, não só o PT, como o líder do PT e esquerda. Né? A direita acha que já está na hora de votar e pode até fazer isso nos termos da lei, como a gente está vendo, só que com alguma turbulência que reclama a resistência das forças mais progressistas. Por isso que eu é acho importante que o Jorge falou, é levar isso para a rua, né? Levar para a rua o que é o PT, o que for o PT, é bem filiado, sabe? o milhão e meio de filiados, o enraizamento social do PT. O único partido popular com raiz social no país é o PT, quer dizer, eu acho que precisa ter um orgulho também do PT, além de todos os programas que. para além de todos os programas que, que, que há. Então eu diria, me encerrando, é preciso ter cuidado com a lei e com os nomes da lei porque o perfil ideológico deles, é, de fato, é algo incompatível com aquilo que a esquerda e o PT pensa para o país, para o Brasil.